Fala aí pessoal, eu vou começar aqui um tutorial básico do Sony Vegas Como cortar o vídeo Então vamos lá caso você vai abrir Vai importar o vídeo aqui Pode é só arrastar ele Quando aparecer isso aqui, essa... Essa opção você clica em não, porque senão ele vai pegar as configurações do vídeo. E você tá aqui, você vai ali olhando onde você quer cortar. Cortar, por exemplo, aqui. Você pode mexer tanto pelo mouse quanto pelas flechinhas do teclado. Aí você aperta a tecla S. Pronto. Aí você cortou o vídeo. Cortado aqui. Ó. Ah, put... cortei errado o vídeo. Aí como que você faz? Você aperta a tecla Ctrl e o Z para desfazer. Ó, aí ele vai desfazendo. Ó, pronto. Aí ele está normal como estava. Então eu vou aqui de novo. Ó, pronto. Apertei S, cortou. Só apertar a letra S do, do teclado. Bem simples. Sem segredo nenhum Curtiu o vídeo? e Deixa aquele like Inscreva-se no canal Eu vou estar colocando várias dicas De edição aqui no do, do Sony Vegas A princípio esse é um modo básico Eu vou estar tá Dando dicas bem básicas Para você que está começando A mexer no Sony Vegas Valeu Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal